Olá, it's me Thayya, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, hoje eu tenho uma sessão, tenho um jantar e hoje é aniversário de Steven. Nesse momento, tenho que fazer um puxinho muito lambido. Eu já peguei o cabelo já desembaracei. Já desembaracei. Vou passar o gel que eu não gosto de fazer, sinceramente eu não gosto de tocar gel, não gosto de tocar coisas com essas consistências e depois da hora de lavar as mãos, já não fica sempre estranho. mas enfim, vou ter que fazer isso o da sessão é Matrix Matrix, eu já tenho um outfit um tutorial de como fazer um puxinho lambido portanto, eu vou subir o processo porque eu acho que eu vou demorar, nunca mais fiz um puxinho lambido, porque eu evito usar gel eu Quero um puxinho bem lambido assim, tipo, But yeah, estou a falar muito. Let's get it. Agora eu tô a me perguntar será que isso está no meio? Tipo.. Será? Like aqui Posso talvez Posso estar assim Okay. Não sei quantos minutos depois, mas consegui um lado. Agora tenho que fazer o outro lado. Eu estou cansada. Meu braço está a me doer, o meu peito está a me doer, porque ontem fiz tipo o braço no ginásio braço, peito, costas no ginásio E. Yeah. Mas seguimos planos. Ok, next side. Bora. Ou oh, é meu braço? Mas já, yeah, tá tipo, não tenho cabelo. Adoro! Um, nunca mais tinha feito um puxinho como esse. Antigamente eu tinha muita paciência para isso esse tipo de puxinhos mas hoje em dia. Niente! Minhas edges estão a sofrer porque eu trancei back to back to back to back to back. E o meu cabelo não gosta disso. O meu cabelo não gosta de trançar sempre, sempre, sempre do jeito que eu estava a trançar. E agora eu vou ficar sem tranças por um tempinho e cuidar das edges. E também lidar com o meu cabelo. Porque há muito tempo que não lido com o meu cabelo. Just one swoop. Estou comum, estou comum, como eu foste capaz. A traição. Finally! Mas espera, Ana não vi a parte de. Vou uma foto. Eu acho que está ok, né? Ok, a baby's back com banho tomado. Um, já pus primer, cabelo está buelei daqui à frente. E agora eu vou começar a make. Eu tenho aqui o um espelho. E como eu disse, isso não é um tutorial. Portanto, if you guys want to see um tutorial, eu a fazer a minha maquilhagem, como é que faço agora? Deixem aqui nos comentários. Está aqui a me olhar nos eu sou meio fofa! vou Então, pessoal, essa assim é a minha cara. Eu estou atrasada, o cabelo está a levantar, eu estou em pânico praticamente. Vou pôr um lenço na cabeça para disfarçar isso e chegar no sítio. Estou aqui, comprei esse lenço onde? na Zara. Eu estou a desarrumar o quarto. Acho que vocês conseguem, imagi vocês conseguem imaginar o que, que estou a fazer nesse quarto meu, o que está no meu quarto. Síanto, já está a mandar mensagens. Uh, vou sair agora. Uh, uh, uh, <ım999> <risos> <risos> estou yeah. a chegar bem. E yeah, já estou pronto. Eu vou-te mostrar quando chegar ao local. Nesse momento, estou apressada. Tchau. Nós ficamos a ouvir música o tempo inteiro, então não deu para mostrar o vídeo original Mas vocês podem ver muita parte da nossa sessão Eu me diverti tanto, tanto, tanto, tanto, tanto Foi a primeira vez que eu tirei fotos com um amigo, que é o Steven Como podem ver, esse é o Steven <risos> Acho que já dão conta que é o Steven E o André e o João foram muito simpáticos E ficamos confortáveis, sinceramente Eu aqui estava a retocar a minha make enquanto eu esperava pelo Steven tirar fotos Nós tiramos fotos sozinhos e depois juntos Eu sinceramente saí da minha zona de conforto nessa sessão, mas gostei muito Eu normalmente fico sem saber o que fazer com o corpo Sobre pressão mesmo Mas aqui estava muito confortável até dança e tudo, como podem ver aqui, esses toques. E, sei lá, foi muito diferente e eu quero fazer mais sessões, participar de mais sessões assim. Vou colocar aqui no dedo Ah, estamos nesse tabu é baixo. Um. Dois. Três. Ok. Inclina o papo a cabeça para trás. E yeah. okay. a... E... a yeah. I'm not comfortable. You <risos> are strong. I got you. Not really. Um, a gente agora não tá na música. Steven, inclina só a cabeça um canal para trás. E yeah. a... Um. Dois. Yeah. <laughs> <laughs> It's a rap guy. <laughs> Ok, uma o que é que fazes? O que é que fazes? Eu sou fotografação. Ok, ok. Como é que te chamas? João, João, já sabes, João está aqui. Está aqui, está aqui, está aqui, tá aqui. Não está, não. Vão deixar os links, vão deixar os links, vão deixar os links. links. <risos> Espero que tenham gostado de se sessão top. Resultados magníficos, e pedi pedigo mais fotos do futuro. Yes! <risos> yes. Então, estamos aqui, eu vamos, as botas do Silvio, porque Tás não vou andar de cima no subimento. Yeah, yeah we need acaba. it. Ah, essa sou eu, <risos> a me desmontar. então, pessoal! Esse foi o dia, foi muito fixe, eu vou deixar o link, vou deixar o at dos fotógrafos, eu adorei, me diverti muito, o dia para mim ainda não acabou, felizmente, ainda tenho, ainda tenho o jantar do Steven, e eu estou partida. são 19 e tal, jantar é de 20 e 30, vou descansar um pouquinho, porque eu vou a meter os saltos, e, yeah, foi muito bom. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de escrever, comentar e partilhar com os amigos. Bye! Para <risos> o Steven, eu sei o, outro aqui, o Estamos na casa mãe dos homens, porque o Steven não tem limites. está-me a pedir para de tirar uma foto. It's fine! Na casa mãe dos homens.